Conheci Carlos Rodrigues Brandão, em 1986, no Encontro Popular de Cultura em Belo Horizonte. Em 1987, nos encontramos a convite dele em uma folia de reis em Caldas. E dali surgiu uma amizade que permeou mais de dez anos de pesquisas juntos, eu sempre aprendendo muito com o professor Brandão. De maneira que, em 1983, em 1993, nós alugamos uma casinha junto em Caldas. Logo depois, o Brandão comprou o terreno, aonde veio construir uma casa, que acabou virando a Rosa 200. E o Brandão, com a sua característica assim, principal de ser um grande agregador, tornou a Rosa 200 um espaço maravilhoso, né, onde pessoas de diversos segmentos, de diversas áreas de conhecimento, de diversas origens e locais, puderam se encontrar e trocar experiências. Brandão é isso, é uma figura iluminada que está sempre agregando, juntando pessoas à sua volta, espalhando o vasto conhecimento e a poesia que habita nele. Parabéns à Rosa dos Ventos, parabéns ao Brandão e a todos que aí frequentam.